Me salve, nação de brincantes! Vamos nem aqui a colar vestido de Mickey para contar para vocês mais uma atividade do Minuto Aula. Essa atividade se chama Vermelho, Vermelha, Vermelhos ou Vermelhas. É uma contação de história. É um jogo que trabalha velocidade de reação, agilidade, reflexo, concentração, atenção, discriminação auditiva. O facilitador vai contar uma história. E toda vez que falar a palavra vermelho, vermelha, vermelhos ou vermelhas, quem tá brincando tem que pegar um objeto, eu gosto de usar uma borracha, que tem que estar entre as duas pessoas, que é um jogo em dupla, certo? A variação, você pode usar uma bolinha de papel ao invés da borracha, você pode usar uma caneta, um tênis, ou também pode deixar o objeto no meio e os brincantes a uma certa distância para que eles se desloquem e peguem o um objeto primeiro. Então, vai da criatividade de quem estiver contando a história, da, das ideias, dos objetos que possam estar usando, inserindo na atividade, mas toda vez que falar aquela cor vermelha, vermelho, vermelhos ou vermelhos, quem tá com a mão aqui, a gente pode combinar, colocar a mão na orelha e pegar o objeto e marca seu ponto. Então uma ideia do início da história é mais ou menos assim. Era uma vez a história da Chapeuzinho Verde. E quando você fala Chapeuzinho, as pessoas já vão associar pelo vermelho. Mas quando você grita a palavra verde, opa! No próprio reflexo elas já pegam, não marcando o ponto. Quando todo mundo se acalmar, você continua o jogo, a brincadeira e a sua história. Então, essa é a história da Chapeuzinho Vermelho, quem pega o objeto que está na mão, na, no meio das duas pessoas, marca o ponto, coloca o objeto de volta e volta a mão na aranha. A Chapeuzinho, daquela cor que vocês conhecem, na verdade a gente não sabe ao certo por que, que se chama Chapeuzinho se ela usa um capuzinho vermelho. E aí, quem pegou o objeto, marca mais um pontinho, porque foi falada a palavra vermelho. E vocês criam em cima da atividade, da criatividade de vocês, tá bom? Vem comigo em mais algumas ideias do Minuto Aula. Comentem quando tá sendo as atividades, se vocês estão gostando e se vocês estão praticando. Até mais, pessoal. Uhul! Até a próxima! Ei, amiguinhos!